Fala, galera do Can. Então estamos aqui no segundo vídeo da nossa série sobre integrais triplas e neste vídeo iremos finalizar o cálculo da massa de um prisma retangular que começamos lá no vídeo passado. Então, até aqui já calculamos o volume do sólido utilizando a integral tripla, relacionamos este cálculo do volume também com a integral dupla e iniciamos o pensamento de como se daria a massa de um prisma retangular de densidade variável a partir também de uma integral tripla. E ainda no último vídeo, definimos a densidade deste prisma como uma função de x, y e z, que é x vezes y vezes z. E estabelecemos também que o infinitesimal dm, neste caso, é x vezes y vezes z, vezes dx, dy, dz, que nada mais é do que o nosso dv. Então, vamos aqui reescrever esta última proposição sobre o dm, que é igual a x vezes y vezes z. E desta vez, para provar que a ordem aqui dos infinitesimais não importa, faremos dz primeiro, depois dy e, por último, dx. E respeitando os limites estabelecidos para cada eixo lá no vídeo passado, nós iremos integrar esta função densidade aqui três vezes. Então, teremos a primeira integral variando de zero a 2 para z, a segunda integral variando de zero a 4 para y e, por último, a integral de x variando de zero a3. Então, primeiramente temos a integral de xy dz, que é x vezes y vezes z ao quadrado dividido por 2, nos deixando apenas com a integral dupla de 2xy dy dx. Indo mais adiante, nós resolveremos agora a integral 2xy dy, que é 2xy quadrado dividido por 2, e novamente nós substituímos aqui diretamente o limite superior. Então, teremos 2 vezes x vezes 4 ao quadrado dividido por 2, que é 16. Por fim, nos resta apenas a integral de 16x dx, que é 16x² dividido por 2. E realizando de forma direta aqui a substituição, de novo, nós teremos 16 vezes 3² dividido por 2, que nos resulta em 8 vezes 9. Então, temos aqui, de acordo com como foi definida a densidade e a geometria do nosso sólido, a massa do sólido, que é 72 unidades de massa. E nós realizamos isto através da integral tripla de ρ vezes dv. Você pode notar que o problema com as integrais triplas é que se você possui uma figura um pouco mais complexa do que apenas um prisma, né, ou uma grandeza definida por variáveis mais complexas, e não apenas x vezes y vezes z, esta tripla integração não se dará de forma muito fácil. E o que faremos nos próximos vídeos é justamente tentar desenvolver integrais cujas funções ou limites são mais difíceis do que essas que nós fizemos aqui nos últimos dois vídeos. Então é isso, galera! Nós nos vemos aqui pela cama.